Oi, oi! Aqui é a Renata Porriel do blog Faça Sua Vida Melhor. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado e deixa aquele like pra mim. Porque assim você vai ajudar o meu canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você passo a passo de como mudar o seu perfil pessoal para o perfil comercial no Instagram. E isso, direto daqui, ó da telinha do meu celular vem comigo bem estamos aqui na tela do meu celular essa conta é uma conta teste que eu criei para a gente poder fazer passo a passo então você vai ter que acessar o seu perfil lá em cima tem três risquinhos ou três pontinhos dependendo do seu celular você clica logo abaixo no rodapé do seu celular tem configurações você clica também sobe até ela você vai se deparar com a informação mudar para a conta comercial clique aqui aqui você recebe mais informações de boas-vindas continua aqui ele te fala que você vai ter algumas é, algumas informações mudando para a conta comercial né, o desempenho das suas publicações etc Aqui te informa também que você pode criar promoções com as suas postagens ou com o seu perfil. Aqui ele te diz que você pode adicionar botões de contato no seu perfil. Você também é, precisa estar conectado a alguma página do Facebook. Mesmo que você pule essa etapa agora, depois posteriormente você vai precisar conectar o seu perfil a uma, uma fanpage a uma página do facebook avance aqui você vai colocar as suas informações de contato ou você mantém o que a é informação do e mail né, que você decidir colocar ou você altera as opções aqui embaixo colocando o telefone Retirando o e-mail ou deixando das duas informações, aí vai ser a seu critério. Neste caso aqui, eu vou deixar o e-mail mesmo. Aqui, ele está te dando boas-vindas né, à sua página eh, comercial. Vamos lá para o perfil. Para ver as informações eh, da sua conta, do seu perfil, você teria que acessar novamente os três risquinhos e informações. Como essa conta é uma conta nova, não tem nenhuma interação, não tem nenhum movimento de, de seguidores, eu vou acessar o meu perfil, que lá já, é uma, já tinha mudado para uma conta comercial, e vou te mostrar é, os dados, as informações. Bem, esse aqui é o meu perfil. Eu convido vocês a me seguirem, para a gente também é, se encontrar por lá, através do Instagram. Bem, vamos aqui em cima nas informações, no gráfico, é, vamos começar pela aba atividade, são as interações que está entre as visitas do perfil e cliques no site, se você clicar em cima do gráfico vai aparecer a numeração das ações executadas na minha conta, isso é entre 17 de janeiro a 23 de janeiro. Aqui a é descoberta. Que está entre o alcance e as impressões o alcance são as contas alcançadas e as impressões são as impressões mesmo né das das minhas postagens aqui o conteúdo mostra as últimas publicações que tiveram mais alcance mais visualizações você pode criar publicações semelhantes às publicações que tiveram mais visualizações para você reter mais os seus seguidores. Aqui mostra os stories, mais embaixo as promoções, mas eu não tenho promoção. Aqui na aba Público, mostra os seus atuais seguidores, a quantidade atualizada de seguidores, as cidades onde os seus seguidores estão mais concentrados, os países, a faixa etária. Se você quiser saber individualmente de homens e mulheres é só você clicar em cima. O gênero. Aqui mostra que eu tenho mais seguidores mulheres. E aqui o tempo médio em que seus seguidores ficam mais ativos no Instagram. No caso de horas é só você clicar em cima. Você vê qual é a quantidade maior de, de seguidores ativos. Em dias também clicando em cima mostra as informações voltamos aqui para o meu perfil uma informação interessante para quando você muda para a conta comercial é que agora você não precisa mais aprovar os seus seguidores as pessoas passam a te seguir automaticamente sem que você precise aprová-los outra informação bem interessante é a possibilidade de você colocar um link no seu perfil se você tem alguma loja algum site de vendas você pode colocar essa informação aqui logo abaixo do seu perfil depois você vem aqui em editar perfil explore bem aqui as informações que você gostaria de colocar na sua conta comercial pode usar palavras chaves inclusive eu vou até deixar aqui nos cards o meu vídeo que fala sobre a mudança né o que você pode fazer para divulgar o seu perfil comercial Bem, essas foram as etapas, esse passo a passo, para você mudar sua conta pessoal para uma conta comercial. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado você com esse passo a passo de como mudar o seu perfil pessoal para o perfil comercial. Se você gostou, deixa aquele joinha para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser notificado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!